Sempre tipo Vegeta, chego na terra, se férreos pra mim Então Kakaroto, como tem tão pouco, vou descendo um Saiyajin <risos> Como você ainda não reconhece, quanto a lua ilumina os céus A transformação aparece Kakaroto, esse é o modo zero Depeci Tá, tá sem graça. Melhor é a briga. Uh -huh. Sala do tempo, despertou. Super vendita. Mas esse não é meu limite. Côoto, não vamos deixar a luta pra depois. Usado o pedir. Eu despertei o. E na minha pulma, seu inseto Quem você tá pensando que ser Você pode ser Deus ou verme que for Ninguém vai gostar o dedo da minha mulher Pera, pra ir com calma Pra eu enfrentar você, eu nem uso o poder total Pra ter um nível gold, cacarota Tem me ajuda Mas eu consegui se sozinho, você bem mais radical Me diga, vedita Você está querendo dizer Que resolveu voltar a trabalhar comigo Como nos velhos tempos Até quando acaba tendo palmas meus parabéns, Lord Frisa, Sua volta foi surpreendente. Mas você retornou e veio pra onde eu tô. Com a merda desse instinto superior pra você Desviar de golpes, eu não quero isso Direi, vem pra cima com todo poder É claro que eu sou arrogante Não vou te vencer, verme não me teste Vai no... Quantos planetas a sua raça já destruiu? Eu não me lembro Exato Sei que pecamos Pecados Será que ainda não progrediu? O quê? Vegeta, se liga, vou te contar uma coisa Eu que dei a ideia de matar o Sayajin Seu desgastado Tu me diga como seu Fazer meu povo ser chegou quando que cê vai perceber que pra ter esse poder requer é é uma condição Supere o passado, eu não pense em mais nada, por isso meu que não tem limitação Eu acho que eu entendi Finalmente aprendeu a lição E antes da criação Vem Shinoshikaraka O meu gostário não foi o bastante Então me tornei, eu sou o Como se não bastasse, eu busquei demais E eu sou bem bendita e eu adquiri Garota e seu filho não sou escolhido Pois o nível 2 eu também conquistei E o meu talento alcança nível 4 Quem diz pra que pôr? Eu preciso do 3 O oh, castelo O mais engraçado, seu se ser, é que meu